local, muito próximo aqui da cidade de Guarujá, aqui na praia de Pernambuco que está agora aberta a visitação a Ilha dos Arvoredos ela tem a concessão pela Fundação Fernando Li e até então era um local para as pesquisas científicas né? e essas pesquisas foram desenvolvidas ao longo de décadas após a morte de Fernando Li com parceria com a UMAERB uma dessas pesquisas foi o doutorado da professora Priscila Bonini que desenvolveu aqui na Ilha dos Arvoredos um modelo de educação ambiental justamente para permitir que as pessoas, os visitantes educandos, tivessem contato com a ilha e pudessem repensar suas práticas e suas atitudes. E embasado nesse projeto de doutorado, nasce o projeto Mundo Sustentável, uma parceria entre a Fundação Fernando Li e o Instituto Nova Maré, que agora está permitindo essa visitação. A ideia é deixar o legado do Fernando Lima, engenheiro mecânico super contemporâneo, né? Apesar de nascido em 1919, é, ele veio de um trabalho genial de, de projetar a Ilha dos Arvoredo para ela ser autosuficiente. Então, contando com três premissas básicas de água, alimento e energia. olha tanto para a parte de visitas, né? trazer pessoas para cá para que elas sintam e se transformem através da área dos Arvoreiros, mas que também a gente consiga levantar recursos para fazer essa manutenção. E a gente tem as leis de incentivo, como é, pesquisa científica, outros eventos socioambientais que a gente possa criar também aqui dentro, mas também a gente procura patrocinadores. Então é um convite que a gente faz para que as pessoas venham visitar aqui esse espaço magnífico, muito próximo da praia, mas que faz esse contato. Parece que a gente está num outro universo, onde a sustentabilidade é colocada em prática. Para a gente repensar mesmo as nossas atitudes, o que, que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente e ter uma vida mais sustentável.